Olá, meu nome é Adolfo Neto, sou professor da UTFPR Curitiba e este é o meu podcast onde eu entrevisto profissionais da área de computação, tanto da academia quanto do mercado. E hoje eu estou aqui com Alfred Reynold Baldish, que é desenvolvedor de software e empreendedor. Vamos conversar sobre a carreira dele e sobre Elixir. Vem com a gente. Oi Alfred, tudo bem? Eu não sei se eu pronunciei, para começar, pronunciei seu, seu nome corretamente? Alfred Reynold Baldisch? É assim que, pelo menos aqui na Dinamarca, fala. No Brasil, fala normal, é como se lê mesmo, Reynold, né? A leitura direta em português. Né? Eu queria saber, para começar a nossa entrevista, como é que você começou com a Elixir? Porque eu vi que você falou, você fala lá no seu LinkedIn, que você é um dos primeiros desenvolvedores de Elixir do Brasil desde 2015, que realmente, para a história da Elixir, é bastante tempo. Isso, eu comecei em 2015, porque eu criei uma startup que inicialmente era só para delivery de comida para pequenos negócios, né? para meio que dar de frente com o iFood, mas para entregar direto aos pequenos negócios uma plataforma que não tivesse altas comissões, principalmente em regiões do interior, de, do Paraná e de, de Santa Catarina, que não eram atendidos pela iFood. E aí, essa plataforma acabou virando uma plataforma para todos os segmentos, não só Delivery, e pelas demandas que eu, que eu criei no, no planejamento dessa plataforma, né, que, que posteriormente virou Fred, a gente vai falar dela depois, é... Eu procurei, e é, achei isso uma matéria sobre como o WhatsApp escalou para tantos bilhões de mensagens e o, e o Facebook comprou por é, 15 bi. É uma matéria do site High Scalability. E aí, início eu conheci o Erlang, é, mas fiquei meio assustado com a sintaxe tudo, e tudo. Mas fui em frente, eu acabei aprendendo o Erlang e a plataforma de, de chat, XMPP, é, AsiaPaird, que é desenvolvida em Erlang porque esse Fred ia ser um app com chat, né? E aí, nisso, eu acabei achando uma matéria chamada Como nós escalamos Phoenix para 2 milhões de conexões do WebSockets no único servidor. E aí, nisso, eu entrei em contato então, com Phoenix, e foi amor à primeira vista, tanto com Phoenix Channels e, obviamente, com Elixir, porque eu gosto de, de linguagens que sejam concisas, né? Por exemplo, Ruby, é, é, então, e, e o Elixir é eletro. Totalmente o Erlang com cara de Ruby, né? E claro que vai mais além disso, mas enfim, foi assim que eu acabei conhecendo. Então, é, essa matéria é de, dois, é de dezembro de 2015 e eu então comecei, eu conheci a Elixir no final do ano, logo essa, ao sair essa matéria. Assim. Então, foi assim que eu acabei tendo meu primeiro contato. E aí, dos seus trabalhos relacionados a Elixir Phoenix, eu encontrei um. É um vídeo que você tem, né, no, no, no seu YouTube, que você apresenta um projeto chamado Godelo, e, e tem um link lá para o GitHub desse projeto. Eu queria saber o, o que é esse projeto, por que, que você fez ele, o que é o Godelo? Tá, tem, tem muita coisa até chegar nesse projeto, né? Tem tudo que aconteceu no Fred, que foram três anos de startup, da, da minha própria startup, é, e aí, durante o Fred, eu acabei conhecendo esse motor de jogos chamado Godot Angel, como um hobby, né, não, obviamente, pelo, pelo Fred. E, e ficou por isso, eu não acabei, eu só conheci lá por 2018, e acabei não tocando, não, 2017, e não toquei nisso. Aí, em 2019, eu resolvi participar do Game Jam Ludum Dare, eu já tinha participado quase todos os anos anteriores, é, mas eu resolvi, dessa vez, participar com a Godot, e fazer um pequeno jogo lá, é, mas eu acabei gostando muito da Godot, é o motor de jogos, mas eu acabei me interessando mais pela linguagem concisa que ela tem, que é o GDScript, que é, é praticamente idêntico a Python, é mais uma linguagem concisa, né? Eu gosto de linguagens totalmente concisas, é, e me interessei principalmente pelo pela, é, pela forma de se criar GUIs, né? É, Graphical User Interfaces com o Godot, porque ao mesmo tempo, eu estava lidando com React React Native, e, estava, e uma coisa que me frustra mas, nos meus 20 anos de carreira é o tal do CSS, né? É, então, onde eu puder evitar CSS para criar interface, eu vou, eu, vou, eu vou atrás. E aí, nisso, então, eu vi a possibilidade de usar o Godot, que é um motor de jogos então, como substituto de React e React Native, devido à forma de se montar interfaces com drag and drop, e também para fugir de JavaScript, né? Eu vou deixar meio de lado essa... <risos> Sempre fugindo de JavaScript. E aí, nisso, então, eu acabei montando é, um experimento no Godot, né? Então, mais uma vez, enfatizar, é um motor de jogos, mas eu montei, eu vou montar um experimento de interface visual no Godot. É, acabei clonando o Trello no Godot. É... Foi assim: eu fiz muito facilmente a parte da interface, mas aí eu resolvi adicionar vida a esse Trello. Então, deixar um Trello real-time, como o Trello mesmo, praticamente um clone do Trello, mas num, num aplicativo desktop nativo, porque o Godot, obviamente, por ser motor de jogo, exporta para desktop nativo. E aí nisso, então, eu resolvi criar primeiro uma biblioteca chamada G-Descript Phoenix Channels que também está no meu GitHub, que é para você, você poder usar Fênix, Elixir com jogos de Godot. Inclusive, eu já tenho vários, alguns jogos multiplayer usando isso. E aí, com essa library, no topo dela, eu desenvolvi é, é, as conexões do meu Trello é, no, com o Godot. Então, é basicamente isso. Esse é o projeto Godot. É, é mais um projeto de aprendizagem é, e prova de conceito é, do Elixir nesse motor de jogos, e para você criar principalmente interfaces é, que se chama business applications, né, é, aplica aplicações nativas para desktop com esse motor de jogo e tendo como um backing o, o Elixir. É, nesse momento, eu, na verdade, eu comecei esse projeto em maio, trabalhei em torno de três meses nele. É, integração O back-end Elixir está 100% pronto e Fênix, a parte da interface gráfica no Godot está 100% pronto, mas a integração do Godot com o Elixir, é, é específica para esse Godelo, eu ainda não terminei. Eu dei uma parada nos últimos três meses. projeto pessoal sabe como é, né? Sempre aparece um brinquedinho novo, você vai correndo atrás de outro brinquedinho, aquele projeto antigo acaba sendo <risos> deixado de lado. Então, na verdade, o Godelo está meio na poeira, mas não quer dizer que esteja desatualizado, ele usa. É, eu acho que Elixir 1.10, o Godot mais recente, porque até agora não lançou uma versão mais nova, então é um projeto mega atual para estudar tanto Elixir quanto Godot. Né? E, já que a gente entrou nessa parte de desenvolvimento de jogos, você, você teve alguma experiência que, é, anterior como desenvolvedor de jogos, que eu vi que, além disso, você escreve, é, fez um curso, né? Faça jogos sem programar com o Godot. Você tem experiência é, com esse esse curso é, na verdade é bem recente eu fiz ano passado ele mas eu na verdade comecei a programar quando era criança né aos seis anos de idade eu queria fazer jogo e aí aos oito anos então eu aprendi é, não tinha nada a ver mas eu aprendi é, object pascal em delphi que foi o que primeiro foi o que eu tive acesso né eu não tinha nem internet ainda eu só tinha eu comprava revista na banca comprei um curso ibm de programação eu tinha exatamente oito anos de idade e acabei aprendendo é, Delphi. Aí, nisso eu acabei fazendo umas, umas aplicativos desktops, é, um deles, inclusive, saiu na revista WWW, naquele que tinha CD Room, mas isso foi uns três anos depois, né? ainda era criança, mas mesmo assim, era criança ainda, né? É, acabei aprendendo Turbo, é, Borland C++, também, mas também não cheguei a fazer jogo, Aí aprendi ASP com WebScript, aí fui mordido por um bichinho chamado Website e acabei virando desenvolvedor, né? na época você era definido como Webmaster, né? você criava tudo, tanto, hoje em dia é o tal do full stack, né? que é o que eu traba meu trabalho, mas naquela época você chamava de Webmaster, então eu era Webmaster, eu acabei é, criando muitos e-commerces, bem no, no florescimento do e-commerce no, no Brasil, é, na, peguei o nascimento da na internet não nascimento, mas o a distribuição da internet de escada, daí o florescimento do e-commerce e aí o florescimento da banda larga e nisso tanto, tudo tanto com ASP e principalmente PHP então eu fiquei mais ou menos uns 10 anos só com PHP e nada de jogo né? comecei por um motivo de jogo e acabei fazendo site caindo pro PHP é nos meus primeiros sites, inclusive sites pessoais, né, era criança, eram demuladores emuladores e ROMs do Super Nintendo, Nintendo, né, Nintendo 8-bits. Então cheguei a fazer coisa de jogo, mas não desenvolver jogo propriamente dito. Até que em 2010. É, não, 2008, comecei, teve o boom do, do, dos apps, né, da App Store. Foi 2007, na verdade, mas no Brasil, lá por 2008. Eu acabei eu acabei começando a aprender o desenvolvimento de jogos a partir de 2008, mas ainda não fiz nada. Até que em 2010, realmente, eu resolvi é, bater o um martelo e comprei um meu primeiro Mac, comprei, é, finalmente, aquele, o iPod Touch, né, que, que suportava jogos da App Store, e aprendi. E aí lancei meu primeiro jogo em dezembro de 2010, que era um jogo de Natal para iOS. É, e em 2011 a 2013 eu fui desenvolvedor freelance de Advergames por contrato. Então, o que, que era isso? Basicamente, peguei clientes como Bosch, Nissan... É, não brasileiras, do exterior, porque eu, eu achava em sites de freela, né? E eu fazia jogos... jogos é, teve o boom do Advergames, né? O que, que seria um game. Digamos, ah, eu fiz um jogo que a Bosch da Grécia lançou um ferro de passar novo, e esse jogo era um... Era um você jogava com esse ferro, daí tinha as especificações do ferro de passar, mas era um jogo, então era um, era um jogo com anúncio, né? Ou o jogo era um anúncio do produto. É, para Nissan era para fazer um evento de música da Austrália em que eles patrocinavam. É, então, nesses três anos que eu fui freelo de jogo, aconteceram três coisas. Primeiro, é, eu aprendi, acabei aprendendo Unity e C Sharp, aprendi Corona SDK, não é o vírus Corona, né? Corona SDK, que era um motor de jogos que usava a lua. Esse, na verdade, eu criei mais de 30 jogos com esse Corona SDK, muitos e muitos contratos. Eu cheguei a começar, a escrever o primeiro livro, daí eu não terminei, eu passei por uma, por uma americana, o livro lá está publicado, o Rascunho, inclusive, foi meu inicial, né? É, cheguei na época a criar um produto de uma... um, um level builder para esse Corona SDK em Lua, que se chamava Corona SVG Level Builder, está no meu canal do YouTube também, é, tem lá uns 30, 40 mil views. Por um bom tempo eu vivi de poupança só com as vendas desse level builder. É, então, Cocos 2D com o objetivo ser outro motor de jogos. Enfim, eu tinha que fazer um malabarismo com aquilo que o contrato... O contrato normalmente exigia o jogo final, é óbvio. Mas algumas equipes queriam o código, então eu, eu, eu, eu fiz um malabarismo. Então nesse período, é, um os principais que foi usado então, foi o Corona e o, e o Unity. Mas entre aprender tudo isso e fazer tantos jogos assim também me, me causou um certo trauma, acho que foi a fase mais estressante e é, esgotante da minha vida, mas era mais pela questão de ser um monte de contrato frila, né, não pelos jogos em si, mas é, foi muito, muito estressante, e, e alguns jogos, e depois chegou uma época que foi 2013, que é, é boom, a época de ouro do Flap Bird e outros jogos, assim, casuais, e que aí os únicos contratos que eu consegui, os únicos trabalhos frila eram para criar clones desses jogos, então você acabou assim, você acaba ficando completamente desmotivado, você esgota completamente sua criatividade, né? É, e aí eu fiquei meio traumatizado com desenvolver jogo, e, e aí fiquei de 2013 até ano passado é, sem desenvolver jogos. Foi assim que daí só ano passado, por exemplo, que eu falei o nome Ludum Dare agora há pouco, Ludum Dare é, o que que é? é um game jam, game jam você desenvolve um jogo em 24 a 72 horas, e esse Ludum Dare, né, que é o nome desse evento, é, um, é o maior, um dos mais famosos que tem junto do Global Game Jam, né? É, acontece duas, a uma uma a duas vezes por ano. Então, eu cheguei a participar de vários Ludum Dare's, daí eu fiquei também junto, é, esses seis anos também sem, sem participar, sem Game Jam, sem nada, eu fiquei realmente esgotado em termos de desenvolvimento de jogos. E aí, como eu falei, ano passado, é, 2017 eu conheci a Godot, aí ano passado, é, voltei para... Ano passado não, é? desculpa, 2008 eu voltei para Ludum Dare, e ano passado, aí realmente... É, me engatei de novo com o Desenvolver Jogo pessoal, e acabei daí criando aquele curso ali de, de Godot. Então, mas o onde um Jogos teve um, um grande é, um grande efeito na minha vida e na minha carreira, é, para aprender muitas novas linguagens e conceitos de programação, né? É, bem é interessante. Vejo que é, é meio que difícil faz, traçar uma trajetória alinhada da sua carreira, né? A gente falou de Alixir, agora a gente entrou em, em jogos, agora eu vou tentar voltar um pouco para a Elixir, mas vai entrar uma outra característica muito importante aí da, da sua carreira, que é o empreendedorismo, que em Isso. 2017 você deu uma palestra lá na, no Elug São Paulo, né? a gente já teve aqui o Guilherme de Maio no, no podcast, que é um dos organizadores do Elug do grupo de usuários de Elixir de São Paulo, e a sua palestra foi ao inferno e de volta, por que escolhi Elixir para construir uma startup do zero? Foi ao mesmo tempo uma decisão Terrível e maravilhosa. É, o que aconteceu foi o seguinte, então... É, eu falei né, no começo, que eu conheci em 2015 o Elixir, por causa que eu estava montando então um, o Fred, né? É, e o Fred era uma plataforma, se chamava uma plataforma all-in-one, ou também o que se chama de super aplicativos. Um que eu posso dar de melhor exemplo é o WeChat na China. O que é o WeChat? O WeChat começou como um aplicativo de chat, né, tipo WhatsApp, no Brasil, mas ele acabou virando uma plataforma para você fazer tudo, para você enviar dinheiro para a família, para você pagar as contas, para você entrar e emitir seu passaporte, para você comprar pizza, tudo nesse aplicativo pelos canais de chat, que daí abre uma interface da pizzaria, a interface do governo dentro do chat. Então, isso é um super aplicativo. E, no final das contas, esses super aplicativos são... É fintechs, né? porque eles têm uma carteira lá e tudo movimenta por sua carteira, é, o chat e fazer passaporte, tudo é só uma desculpa para movimentar dinheiro na sua carteira. Então o, o, Fred, o Fred, na verdade, então era para ser é, na verdade foi esse, é, a ideia desse super aplicativo, e ao mesmo tempo, duas coisas. Então, para o consumidor final ele usar esse super aplicativo, e do outro lado tinha o que chamava de Fred Builder, que era uma plataforma de desenvolvimento que você acessa, acessava online, para montar os aplicativos para poder rodar nesse super aplicativo. Então, porque para você rodar nesse super aplicativo, você tem que montar de alguma forma. Então, você monta no Threat Builder, que era um, uma, tinha uma interface de drag and drop, para você arrastar e soltar os blocos, digamos, uma chamada de API, é, uma imagem, vir um documento, chama outra API, enfim, daí você executa as transações. Era um... Basicamente, é uma, uma linguagem visual para você montar os micro-apps que rodam no super-app chamado FRED. É, e aconteceu o seguinte, então, é, por que eu falei do inferno e de volta? Então, por ter dois monstros na mão, FRED Builder e o aplicativo, né, dos aplicativos, é, aquelas coisas que programador, quando tem muita liberdade, faz é Não vou falar programador, engenheiro de software né, que Nesse caso eu fui mais engenheiro do que qualquer coisa Você, é, otimização prematura Então o Fred, assim, mal começou é, eu já, Daí a gente teve lá uma lista de espera de mais de 8 mil é, empresas Então os números são muito positivos na, na, Um mês que eu, que eu fiz, um mês após eu fazer o projeto Eu peguei um milhão de reais em investimento ah, agora a gente pensou, realmente, vai ser uma, uma startup em pouco tempo, vai ser bilionária. Então, antes mesmo de lançar a otimização prematura, é uma estrutura com mais de 16 microserviços integrador de microserviços é, usando o que se chama de, que é uma, uma plataforma open source, que era React Core, que era feito em Erlang, que era, para você ter ideia, você provavelmente conhece, mas só por cima, que é um banco de dados distribuído, que suporta bilhões de transações por dia. Então, o React Core, a, a empresa era feita pela Baixo, né? a Baixo quebrou, mas a React Core ainda é open source. Então, a gente colocou tudo isso logo de cara no lançamento do Fred: é, microserviços, React Core e tal, sem antes lançar, assim, antes de testar nada, se, se era isso realmente que o mercado ia aceitar ou não. Só que, assim, antes daí mesmo de, ter, de chegar na primeira versão alfa, nem na beta antes de lançar começou a se tornar impossível gerenciar todos os, os repositórios, né? Porque eram muitos, é mais de tinha 16 microserviços, mas eram mais de 60 repositórios no Git, no GitHub. É, era uma complexidade. Toda vez que você queria rodar algo novo na máquina, na tua máquina de desenvolvimento, você tinha que conectar todas essas pontas. É, então foi ali que eu dizia, realmente, a gente chegou no inferno e se nem lançou o produto ainda. Então eu resolvi assim, mesmo depois, de ter, tanto que a gente investiu, tanto que desenvolveu, eu replanejei tudo, refiz toda a arquitetura, e acabou virando, assim, é três, três micros, três, um monolito, mas com três serviços separados, abandonei completamente, e abandonamos completamente o React Core, sem essa ideia de microserviço, então só um monolito mesmo, e e usar basicamente tudo que fosse possível só do Elixir e da estrutura né, do Beam. Sem, sem dependências externas. No final das contas, acabei é, tendo daí uma arquitetura perfeita com o Elixir, Fênix, RabbitMQ, né, que é uma, um sistema de fila de mensagens, e Redis. Redis, que é caching né, na memória, mas que também tem persistência em disco extremamente rápida. Eu precisava armazenar sequências das mensagens de chat, não podia ser um caching temporário, e tinha que ser então um, um caching que também tinha persistência. E o Rabbit, o Redis e o Elixir e o Fênix acabou sendo a solução definitiva. Então, eu matei lá 16 microserviços com um monolito só, e graças a, a principalmente ao Rabbit, e Redis entrando em coordenação com, o, com a estrutura que, que foi desenvolvida com, né, no nosso aplicativo Elixir. Né? É, eu tive que, nesse período, junto, por ter escolhido o Redis, refazer uma library de Redis, refazer uma library de Redis, de Rabbit e Mikil, acabei pagando umas pessoas do exterior né, para fazer isso. Quando eu estou falando eu acabei, eu, em primeira pessoa, na verdade, é, eu estou falando. Pra, eu era a cabeça da empresa, né? Mas é óbvio que a gente era uma equipe. É que hoje em dia, como a empresa, a startup, ela está frisada, né? Então, eu estou falando em primeira pessoa por isso, né? É, mas então, daí acabei, acabei desenvolvendo libraries de rabbit tudo. Porque você tem que pensar, isso foi tudo muito cedo, né? Esse desenvolvimento, tudo que aconteceu foi em 2016. E... É, só em 2017 que daí as coisas começaram a fluir, mas tudo isso esse inferninho. O inferno aconteceu em 2016. Em 2017 foi quando as coisas entraram no trilho, né? Qual é o é... estágio atual do, do, do Fred? Qual é a possibilidade dele voltar a existir de uma forma mais ativa? Tá. É, pro Fred o que aconteceu então foi o seguinte, daí então o desenvolvimento acabou sendo aperfeiçoado. Né, Acabamos atingindo até uma parte de perfeição, assim, no desenvolvimento com o Elixir. É, eu vou dizer o seguinte, 90% do código base Elixir do Fred é basicamente feito por mim mesmo. Então, eu fazia o papel de CEO, CTO e desenvolvedor. Porque é, a gente pegou bastante dinheiro, chegou a ter bastante gente, mas a startup fez altos e baixos, que era o... O, o, o, o escopo era muito grande, né? Era o super app e, ao mesmo tempo, o, o builder, né? Que era a plataforma de desenvolvimento. E aí depois a gente acabou usando também os termos chatbots, né? Porque você acabava também montando chatbots para rodar no Super App, o Fred. Então era o escopo era muito grande, a gente teve muitos altos e baixos. Foi, durou três anos tudo isso, né? Então aí voltando aqui a parte só rapidinho do, do Elixir com com o Rabbit, né? RabbitMQ. É, graças a, a, aos Gen Servers, né? Que são os Gen Servers do Elixir, eu, a gente cres, conseguiu criar uma maestria assim que num único, um único servidor com 8 GB de RAM conseguia processar mais de 60 milhões de mensagens. É, então, assim, eu já estava criando o WeChat, né, assim, eu estava imitando o WeChat da China, que, que passou de, de, de mais de 300 milhões de usuários, aliás, muito mais, faz tempo que eles passaram de 300 milhões, eles passaram de 1 bi de usuários, no ano novo eles chegam a transacionar 1 trilhão de dólares, é, não é um valor exagerado, é o, que, é o que reporta as notícias, né? Um trilhão de dólares de presentes de ano novo. Então, para você ver quanta gente faz. Então, são bilhões de transações. E aí eu consegui atingir isso com um pequeno servidor é, Elixir, é, usando rabbitmq e um e, e, e, e muitos GenServers. Basicamente, cada mensagem que entra no chat ou entrava no Fred App, por exemplo, era o seu próprio GenServer, né? Supervisionado. O, que que, o GenServer, para quem não conhece, é como se fosse um uma micro-thread, né? um micro-processo que executa isolado de todos os outros em paralelo. Então, é basicamente isso que a gente conseguiu alcançar. Foi ali que daí eu fui, foi, foi do, do inferno de volta, que daí acabou virando um amor infinito pela, pela, pelo Leak City Fenix, né, que é esse amor que eu tenho até hoje, e, e que, que estou aqui até hoje apaixonado por essa, né? por essa stack. E aí aconteceu o seguinte, a gente acabou desenvolvendo até... Levou, foi de 2015 a 2018 sendo desenvolvido com todos os altos e baixos. É, em julho que ficou pronto a primeira versão. É, mas aí em julho já tinha acabado o dinheiro e por acumular muitas funções, aí já vou entrar um outro mérito, de né, um outro mérito que a gente não precisa entrar aqui, mas enfim, a gente acabou não conseguindo mais captar dinheiro a tempo e, e acabei, daí, então, é, frisando a, a startup, né? Mas passaram bastante pessoas que trabalharam no Fred, uma, algumas delas ficaram uns três anos juntos, é, comigo, né, junto, junto com a equipe, é, gerou muitos bons frutos para pra praticamente todo mundo que participou. Né, frutos assim de, de, de experiência, né, experiência e carreira. Né, pra, me, me trouxe para Dinamarca, que é algo que a gente vai falar ainda, outra pessoa também que trabalhou junto foi para Dinamarca, outros foram para outras grandes empresas do, do Brasil, graças ao que eles têm de, de carga no Fred. Né? Ah, bem interessante. E foi o Fred que você foi apresentar lá no, no Shark Tank Brasil, elevador do milhão, que é o... Você escreveu, tem um, um vídeo lá no, no seu YouTube que você disse que isso é um programa piloto. Isso quer dizer o quê? Não, não chegou aí ao ar? É, esse Shark Tank, então, ele se chamava elevador do milhão, mas foi é feito pela, é, pela, pelas mesmas pessoas que estão por trás. Se você entrar no... Né, tem o, o, no meu canal do YouTube, né, tá lá, é, Shark Tank Programa Piloto. É, as mesmas pessoas que estão lá, que me entrevistam, é, os investidores, né, estão lá, pelo menos três deles estão em todos os episódios do Shark Tank nos últimos anos. Então esse era o piloto, ele foi ao ar ao vivo, sim. Eu, sinceramente, agora não lembro qual que é o nome da televisão, acho que foi Rede TV é, é, alguma, alguma dessas televisões, é, Canal da Mulher... Então, é, e é, esse chamar elevador do milhão? É, porque daí eles, que, eles queriam trazer o Shark Tank, mas deixar uma cara brasileira. Né? Por exemplo, essa, a ideia do elevador: é, você tinha que entrar no elevador, convencer o pré-investidor pré né, de que a sua ideia é legal antes de você ir para a mesa investidores. Então, era um estresse assim triplicado: você primeiro tinha que enviar seu pitch online para ser aprovado, se você fosse aprovado, você tinha que ser convencido dentro do elevador em um minuto, que é o... É o no, no, termo, no mundo das startups, isso se chama Elevator Pitch, né? É um pitch assim, o pitch quer dizer, é uma frase, um parágrafo que descreve o seu projeto, e aí você tem que convencer, numa, numa ride, né? uma... Como é que eu posso achar? Num, uma... Eu, eu tô morando na Dinamarca há dois anos, começando a esquecer esse português, uma... Eu, eu, viagem mesmo? Uma viagem de elevador, né, que normalmente dura 30 segundos a um minuto, né? Então... Você está aqui no elevador, 30 segundos tem que convencer o investidor. E é isso que era o elevador do milhão, porque nesse, nessa viagem do elevador, você estava lá, 20% o pé dentro do milhão. E aí, depois disso, você ia para aquela banca, para aquela guerra com os investidores, que é o que você vê daí no Shark Tank, é, que é o formato tradicional. E aí, esse piloto, eu acho que pelo que eu entendi, eu não sei, na verdade, exatamente a informação, mas não foi muito bem sucedido, né? Porque não teve muita audiência, porque foi ao vivo e numa, numa, não foi numa televisão grande. Né. E, mas mesmo assim acabou. É, alguns, daí uns dois anos depois, é, o Shark Tank foi trazido para o Brasil. Você já falou, Alfred, como você se interessou pela computação, né? Você tinha oito anos, eu, pelo que eu entendi, você. Começou o interesse por jogos, mesmo, como muitas crianças gostam de jogos, e aí você descobriu que podia escrever seus próprios jogos, é isso? É... Desculpa, que daí. O é, que, que você. Eu, eu não, não entendi é... a, essa parte da, da criação dos próprios jogos, desculpa. Não, de, deixa eu repetir. Tá. É, eu, eu vou lá naquela pergunta sobre como você se interessou pela computação. Então, tá, tá, perfeito. perfeito. Alfredo, você já falou que você começou a programar com oito anos. Pelo que eu entendi, você, é, você era um menino que jogava e descobriu, de alguma forma, que você podia criar seus próprios jogos. Foi assim que você se interessou pela computação, certo? Isso, perfeito. E aí você falou já do Delphi. E aí, é, você já, já teve, então, toda uma trajetória, pelo que eu entendi, autodidata, mas. Pelo que eu vi do seu LinkedIn, você chegou a tentar uma formação mais regular na área. Como é que foi essa sua sua formação na área? Ah, sim, perfeito. É, bom, eu cheguei a seguir a carreira normal, escolar, né? É, aos 17 anos, prestei vestibular, para era ciência da computação, na, na, na UFPR mesmo. É, por sinal, é, o meu ensino médio eu fiz na UFPR que é da onde você é, né? É, eu cheguei a fazer o ensino médio na UTFPR, pr é, mas não, acabei não passando na UFPR, mas aí acabei passando na engenharia de computação na PUC, na PUC-PR. É, mas nessa época, eu tinha exatamente 18 anos, aí quando eu passei, né, porque eu fiz o terceiro anos de sete, e daí eu passei no vestibular 18 anos. É, eu já estava tava com uma empresa chamada Aurium Soft e Eu tinha até um escritório na cidade de São José dos Pinhais, no, né, no região metropolitana de Curitiba, que a gente eu tinha seis pessoas. Eu tinha só 18 anos, mas eu tinha seis pessoas trabalhando em full time, pega pesão, assim, pega P, fazendo e-commerce. É, e-commerce para todo tipo, todo tudo, tudo a é empresa que aparecia de Curitiba, né? Naquela época dava para cobrar bem, dava para cobrar bem caro pelos e commerce e aí eu entrei em engenharia de computação, fiquei três meses, mas eu fiquei realmente muito... É, eu não queria usar essa palavra, mas fiquei entediado, porque eu estava com todo aqueles projetos na cabeça, já lidando com e-commerce, coisas grandes. Peguei alguns projetos de grandes empresas da região de, de Curitiba, que era para gerar sistemas de relatórios, é, tinha uma, nessa época, inclusive, era bem... Acabou virando um popular uma biblioteca porque você gerava gráficos animados em flash e dava para cobrar muito caro. Eu falei, ah, eu não vou mais ficar fazendo esse curso aqui. Vai demorar cinco anos. Era exatamente cinco anos na engenharia de computação. Se eu tô com a empresa aqui, a é mil. E aí, desisti. Desisti do curso. Não cheguei nem a trancar, eu saí mesmo. É, depois, é, uns anos depois, quando que foi isso? Ah, 2009. Aí, por alguma coisa que deu na minha cabeça, eu resolvi fazer direito <risos> é, aí entrei direito, mas era a mesma coisa eu estava com outra ideia de startup isso foi em 2009, antes então de entrar em desenvolvimento de jogos, como eu falei, e né então eu estava procurando o que fazer então inventando alguma coisa para fazer resolvi fazer, começar a trabalhar uma outra uma startup de comida, minha primeira vez que eu resolvi fazer uma startup de comida é, isso antes de lançar o iFood, né? porque o iFood lançou em 2011 então isso era 2009 mas mesmo assim, entrei em direito. Então, fazendo a startup, não cheguei, a, não, não tinha lançado ainda fazendo direito. Mesma coisa, começou uma, começou a contrariar a outra, e eu desisti do, do direito, também não tranquei. É, aí em 2013, que eu estava esgotado, como eu falei da parte do desenvolvimento de jogos, é, e com programação também, estava bem estressado por aqueles três anos, me esgotaram de freelance. Eu eu acabei conhecendo um projeto de educação ambiental na cidade de Bonito, do Mato Grosso do Sul, em que o, ele se chamava Projeto de Boy, ele colocava cobras aqui, de aqui, ensinava e tirava as fotos. E eu me inspirei por aquilo, voltei para Curitiba, Comprei, achei um lugar lá, um, um, tem um, tinha um, um único veterinário em Curitiba que vendia, tinha o último um exemplar legalizado de jiboia, comprei, importei mais duas da, do, do Mato Grosso, do, também os últimos criadores, eu peguei uma época assim que estava todo mundo fechando os criadores é, legalizados, comprei três jiboias, refinancei meu carro pra, e criei um projeto chamado Cobra Legal, é, em que daí eu, dava, eu ia em festas de aniversário, em empresas para fazer palestras e tirar foto com, com cobras. Eu tenho, tenho bastante foto e vídeo salvo. E durou um ano isso. E nesse um ano eu resolvi fazer veterinária. Mas também fiz três, quatro meses, fechei. Daí vendi o projeto, vendi co as cobras. É, e aí, daí eu falei, já basta. Então foram três faculdades. Cheguei, na verdade, até testar testar assim, sistema de informação em 2015. Daí entrou a minha outra startup, o Fred, né? E aí peguei lá o dinheiro. E realmente, aí tranquei. Aí falei, não, agora nunca mais eu vou. Acabei falando nunca mais. Talvez seja nunca mais meu, faça é, toque em em um curso de graduação, né? Porque <risos> eu pulei em tantos projetos até achar o projeto que fosse dar certo, né? Empreender é isso, né? Empreender é você achar aquilo até você acreditar numa ideia, acreditar no que, no, no potencial daquilo e seguir em frente. A questão é essa, que eu pulava em tantos projetos até e não acabava nunca gostando de um ou de outro, ou quando eu realmente me engatei, que foi, por exemplo, a época de e-commerce, né? Em 2006, 2005... É, depois de 2007, foi mais ou menos 2005 a 2008 a parte de e-commerce, isso mesmo. É, mas daí chegou a parte assim que virou commodity, então não era mais sustentável e também ficou muito estressante. Depois teve uma ideia, eu tive a ideia de ter esta de comida, não, ah, não consegui engatar por conta, não consegui. Aí a parte de jogos eu engatei bem, né? tanto que eu fiquei três anos, mas me esgotou. A parte de cobra, não sem condições, porque dependia de animais, eu ganhava dinheiro em cima, eu ganhava dinheiro usando os animais, então, é, e não estava sendo legal isso, né, eu não, não, não sou muito fã da ideia, por exemplo, de, de ficar usando os animais, levando em palestra, então eu vendi realmente por uma questão que eu não estava me sentindo bem, por estar por tá usando os animais, né. É, aí cheguei a criar uma startup de consulta médica, chamada Média agora, cheguei a criar daí... É, para você agendar a consulta médica online por R$ 45 reais, esses eram esse era os, os acordos com os médicos privados, para quem não tinha plano de saúde. Mas isso foi em é, 2013, quando mal as pessoas tinham. Isso eu fiz em paralelo com o negócio de cobra, tá? É, mal as pessoas tinham. Esse chegou a lançar, chegou até na televisão, chegou até alguns clientes finais, né? Mas as pessoas mal tinham é, smartphones ainda no Brasil e muito menos cartão de crédito para pagar a consulta pelo celular. Isso é, que era um projeto voltado para a classe baixa, não era um voltado para a classe média e classe alta, era para quem não tinha plano de saúde. E, então, era um projeto muito à frente do seu tempo. Hoje em dia, se você procurar no Brasil, eu, eu vi uma notícia esse ano, que uma startup similar levantou mais de 200 milhões de reais. Eu falei, olha, mas levou é, sete anos para chegar. É, e como eu não tenho sete anos de paciência, eu abandonei o projeto no mesmo ano. Né? Uhum. E, e aí, nisso, eu fui jogando... É, malabarismo em todos os projetos, e fiz o Fred, que foi acabando dando certo por alguns anos. Mas aí você... Hoje você está numa empresa chamada Fermi Backup, aí em Copenhague, na Dinamarca, você é Full Stack Software Engineer. E primeira pergunta que eu tenho hoje, vou fazer várias perguntas sobre sobre essa empresa, mas a primeira pergunta é como é que é seu dia a dia hoje em dia? E como é que era antes da pandemia? Você fica mais tempo na frente do computador? Antes da pandemia, vocês tinham um escritório físico, onde você ia lá e vocês se reuniam, ou, era, ou sempre foi remoto? É, eu trabalho aqui na, Farm Pickup, na na em Copenhague, na Dinamarca, né? Eu me mudei em 2018, e o trabalho sempre foi em escritório, é, por um ano. Eles têm um escritório até hoje, então, me mudei em, 2000, em novembro de 2018, e fiquei mais ou menos até agosto de 2019 no escritório. É... A pandemia começou só em março desse ano, mas em agosto de 2019, eu mesmo estava fazendo quase um ano lá, né? deu 10 meses, é, eu tentei negociar com eles para é, poder ficar só em home office. que é Então, digamos, é, eles apro gostaram do meu trabalho, aprovaram minha produtividade, enquanto isso, eu já estava às vezes, umas duas vezes por semana, ficando em casa e trabalhando remoto, eles viram que não deu certo, e eu negociei o home, é, o home office em tempo integral. Então, na verdade, é, seis meses antes, sete meses antes da pandemia, eu já estava em home office integral. E hoje em dia, eu praticamente nunca mais vou para o escritório. Né? Eles, é, a equipe é bem pequena, na verdade. Né? Então, é uma startup que tem bastante cliente, já recebeu várias rodadas de investimento. Tudo com dois, é, três programadores e uma equipe de venda de três pessoas e dois fundadores. É, então, é, é, a maior, é, eles, ficam, eles vão para o escritório mas mesmo os vendedores e os outros, os outros dois programadores se quiserem, eles não precisam ir um escritório mais é opcional, porque depois que eu negociei o home office, todo mundo viu que é, isso aí é é viável a produtividade é, é, é viável mas aqui na Dinamarca é interessante porque é, empresas de serviço, assim principalmente alta tecnologia né, digamos, enfim, cap, é, serviços né, de, de capital intelectual é, o trabalho vai das nove às 16. Então, mesmo que você vá depois para o escritório, é, um, é bem balanceado. E para você chegar no escritório, normalmente você vai de bicicleta ou de transporte público, leva 15 minutos, 30 minutos. Você não vai perder duas, três horas no trânsito para ir, duas, três horas para voltar, e também não vai ficar o dia inteiro lá, né? Aqui, realmente, você consegue ter uma, uma vida bem balanceada. E aí, quando você tem home office, a tua vida é ainda mais, mais balanceada, né? Então, é isso que eu tava buscando. Eu tava buscando não pedalar os 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, mas é mais também porque eu, eu trabalho, isso é já algo mais pessoal, né? Eu trabalho muito melhor se eu, não, se eu tô sozinho, é, sozinho, sem barulhos por perto, sem, sem interrupção. Né? Eu acho que as coisas fluem muito melhor, assim. Sim, entendo, eu tô... Depois eu vou colocar lá no, na descrição do episódio, aqui, ó desse, no, no, no LinkedIn, dizendo que é um, é um sistema de operação de fazendas em tempo real que ajuda o fazendeiro a fazer a tarefa certa no tempo certo, no lugar certo. É, e é, é interessante que você é do Paraná e o Paraná é conhecido... Quer dizer, eu nem perguntei direito. Eu, você falou da sua história no Paraná, mas você nasceu aqui no Paraná, em Curitiba? Isso, sendo assim, São José dos Pinhais, na verdade, que é a região metropolitana de Curitiba, né? E a vida inteira morei em Curitiba, né? Até de... é o... de... só me mudei depois é, com o Fred para São Paulo e, e depois para Dinamarca, mas foi em... a vida inteira em São José. É para o pessoal de outros estados que talvez não conheça, né? O, o Paraná bem conhecido. Pelo... Quer dizer, aqui a gente sabe que a, a, a indústria agrícola, né? Também é, qual é o nome que quando fala quando você lida com gado, o nome, esqueci agora o termo, mas é, então, agro e, e... Agropecuária, né? Pecuária, exatamente. Isso, agropecuária. Então, agropecuária. então, é bastante forte aqui, né? Boa parte também do pessoal que trabalha com tecnologia aqui às vezes trabalha justamente com esse tipo de empresa, e você acabou indo lá para a Dinamarca também para isso. E aí, é... você enfrentou alguma dificuldade nessa transição? Quanto oh, você você lembra que foi a principal dificuldade que você enfrentou na sua carreira, que você superou e como foi que você superou essa dificuldade? É, a minha grande, eu tive duas ou três grandes pontos na carreira, né? A primeira foi, é, assim, o que fazer, né? Que eu fico, eu pulei tantos, tantos vamos falar agora temos técnicas, eu pulei tantas linguagens, tantos frameworks, tantas bibliotecas... É, sempre buscando Porque eu tava sempre, sempre fui buscar novos clientes então, porque primeiro, então a primeira coisa foi essa Como eu nunca Antes da, desse trabalho na Dinamarca eu Nunca tive um emprego na minha vida Eu nem tenho carteira de trabalho no Brasil Eu sempre ou fui freelance Ou, fui, ou tive minha própria empresa né? Mesmo desde, desde muito novo é, era, Eu tinha free, fazia freelance Ou eu, eu tive minha própria empresa é, Então a grande dificuldade Era muito é, eram duas dificuldades era A dificuldade de vendas Sempre, eu sempre tinha que estar vendendo, quase todo dia, né? Porque, por ser freela, principalmente. E a outra, todo dia tinha que estar se atualizando. É, eu nunca pude me apegar, digamos, a uma, a uma tecnologia. É claro que eu teve um, como eu falei, eu tive um período que eu fiquei muito no PHP, depois fiquei bastante tempo na Unity, mas era assim, sempre... Ah, sempre tinha um nunca dava para dormir em paz, entendeu? Porque no dia seguinte eu não sabia se ia ter um cliente, eu não sabia se ainda ia poder usar PHP tal com tal coisa, é, então daí eu sempre aprendi o framework mais novo, daí tinha que aprender JavaScript, eu peguei desde o JavaScript cruzão, toda a época de ouro do jQuery, é, o primeiro grande framework de do data binding, né, que foi o o Ember e o Angular, e assim foi indo. E, to, e todo dia, então, tinha que estar estudando e mexendo com essas coisas. Claro que é, é, é prazeroso estudar e aprender tecnologias novas, né? Que, que engenheiro de software que não gosta disso. Mas no momento que, que isso vira assim, opa, ou eu aprendo isso, ou eu estou na rua, é, isso acaba se tornando bastante, é, te esgota bastante, né? É, então, essa foi, é, essas foram as duas grandes dificuldades. Sempre achar clientes e... Sempre, todo dia tem que estar aprendendo algo novo, ao mesmo tempo é uma dificuldade e um ponto positivo. Então eu falei a é, outra grande etapa foi... Então essa foi a primeira etapa, eu falei, eram três etapas. Né? A primeira etapa, então, é essa. Vender constantemente, aprender constantemente. A segunda grande etapa foi quando eu entrei no, eu consegui finalmente pegar dinheiro para uma startup minha, depois de muitos anos fazendo startups e fechando elas, que foi para o Fred. Essa foi a grande, a grande, nova, a segunda grande fase da minha carreira. E essa, a grande dificuldade foi como gerenciar, ser um tecnólogo, né, uma pessoa tecnocrata, não sei qual que é a palavra ideal para isso, uma pessoa né, que é desenvolvedora, mas também ter todo um negócio com muito dinheiro para você gerenciar, com muitos clientes querendo entrar. Nossa lista de espera na né, auge de ouro chegou a passar de mais de 30 mil e-mails. Tem startup que gastaria milhões para conseguir assistir, 30 mil clientes, às vezes não consegue nem mil, a gente conseguiu 30 mil na lista de espera. Eu não posso usar a palavra clientes porque ninguém é, Acabou não virando cliente porque a gente não sou tarde demais, né? Então, como gerenciar negócio, é, tecnologia, programação, gerenciar equipe. Ainda mais a minha condição, que eu sou. Eu tenho bastante dificuldade com lidar com pessoa, bastante dificuldades sociais, né? muitas dificuldades, não vou dizer bastante, eu tenho sim. É, eu sou completamente fechado nisso é engraçado, porque isso é contraditório né? como eu tive uma grande carreira antes de mais de 10 anos de freela e empresa e aí eu vou falar depois eu tenho a minha própria empresa com mais de com dinheiro na conta e tudo clientes, como é que eu digo que eu não tenho facilidade com pessoas? Bom, a questão é que antes eu fazia tudo online né? eu conseguia fechar os clientes online é, ou eu tinha alguém fazendo por mim, então eu tive é. meu pai, que meu pai, ele, ele era da televisão, né, um programa de pesca, né, você que é de Curitiba provavelmente conhece, aliás, no Brasil ele foi bastante conhecido, o Pesca Dinâmica, né, criou o, a, a, a, a, a frase, tá aqui o bicho, e, e o programa dele ficou mais de 20 anos no ar. É, e nisso ele tinha bastante audiência e clientes dele, ou até o público dele, e ele conseguia daí puxar clientes para mim. Então, ah, o que você acha de um site? Tum, ele dava para mim. Então eu nunca precisei lidar com a questão de falar com pessoas, lidar com pessoas, lidar com a equipe. E aí entrou no Fred e isso me, pegou, me puxou pelas pernas, jogou na parede e bateu a minha cabeça várias vezes. Então é, foi um castigo que eu recebi. É, é, eu levei um, um choque de realidade. Essa foi a segunda grande segundo grande ponto e a segunda grande dificuldade. E aí o terceiro grande ponto de mudança foi quando eu consegui o primeiro emprego só depois de mais de 20 anos de carreira, quando eu me mudei para Dinamarca. É, foi finalmente entender como é estar do outro lado. Não do lado do gerenciamento, do lado do, do digamos, do, do dono. O lado que você precisa se preocupar com cliente, com dinheiro, com tudo. É, se adaptar a não tomar tantas decisões no começo e aceitar as decisões dos outros, sem você querer é, contrariar e sem você querer negar. Claro que você pode negociar, você pode, é, eu mesmo, diretamente negocio aqui, a, eles indicam, ah, a gente quer que você faça dessa forma, não, eu vou lá e negocio de outra forma, porque eu sei que é a melhor forma como engenheiro de software. É, e aqui, principalmente na Dinamarca, eles são muito abertos a isso, né? não, é, não existe a hierarquia chefe, funcionar a hierarquia aqui é, é assim. ela não é vertical, ela é horizontal todo mundo tá no mesmo nível mas mesmo assim mesmo assim eu tive bastante dificuldade depois de mais 20 anos trabalhando sempre como ok, todas as decisões são minhas, de repente quase nenhuma decisão é minha só as decisões de tecnologia né? eu vou dizer que agora, dois anos que eu estou aqui eu tô com bastante decisão na mão porque o back-end é 100% meu agora é... Então, os outros, eu sou o único agora de back-end na empresa, então, e eu fui responsável pela versão 2, versão 3, toda a arquitetura, toda a remodelagem de banco de dados, implementei real, é, o que a gente chama de real-time aqui, né, que foi basicamente colocar é, o Phoenix Web Channels né, no, no, em, todo, em toda a stack da farm backup, e eu tomei essa decisão. Então, eu consegui trazer um pouco das, das grandes decisões que eu tinha nas minhas startups aqui, porque aqui, como eu falei, é, a hierarquia é horizontal. Então, eles deixam você tomar decisões, mas mesmo assim, até eu, até eu entender todo esse, que eu não sou mais responsável pelo dinheiro, não sou mais responsável pelas né, por achar as coisas, é, foi um choque para mim. Então, foram esses três pontos, e cada ponto, três grandes pontos da minha de carreira, esse, cada ponto tinha seus pequenos pontos, como eu expliquei, né? E aí, sobre um, um pequeno ponto aí nessa terceira fase, é que eu, eu imagino que o, o inglês só passou a ser essencial para você nessa fase agora como, como funcionário, certo? Porque antes você precisava do inglês como qualquer profissional, mas não era essencial, estou certo? Não, na verdade, eu, a, a vida inteira eu preciso foi essencial para mim o inglês. É, porque, como eu falei bem no começo, mesmo quando eu era eu não vou dizer criança, porque criança ainda só estava focado em fazer meus próprios sites, e, e é, eu fiz até alguns sites por umas pessoas, tipo, coisas pequenas, né? Mas quando eu fui adolescente, eu já comecei, começou, mesmo na internet escada, ainda, já existiam possibilidades de ter trabalhos é, externos remotos. Eu lembro, eu, eu acho que eu tinha 13, 12, 13, 14 anos, é, eu tinha uma agência de modelos em Nova York, que era, eu era desenvolvedor do website deles. É, então, o inglês já foi sempre muito essencial. É, então, para dizer a verdade, sem inglês, eu acho que hoje em dia eu não seria 90% do que eu sou de conhecimento e de todos os centenas de projetos que eu fiz. Na verdade, não é nem centenas, eu posso falar milhares, porque foram milhares de pequenos projetos que eu fui fazendo ao longo dos anos. Né? É, por exemplo e até mesmo não só para lidar com, para pegar projetos, é óbvio, mas para sempre aprender novas tecnologias, né? Porque o próprio Elixir, os materiais estavam, aquele, aqueles artigos que eu citei eram todos em inglês, né? Ah, a estrutura que o Facebook comprou por 17 bilhões de dólares é um artigo que fala de Erlang, totalmente em inglês, escrevendo a arquitetura. O é, que falava de Fênix. É, por exemplo, eu peguei o, o boom da App Store, como eu falei, era é, é impossível em português, é 100% inglês, então o inglês realmente o inglês para mim é mais importante do que a própria do que aprender programação do que aprender tecnologia, o inglês é a habilidade mais importante é interessante porque realmente é a base para muita coisa, até o Marcelo Pinheiro, lá do, do site podcast é um site é um podcast, é um grupo no Telegram que é o, os programadores, ele fala muito isso, né, que seria muito importante aqui para o Brasil, se quisesse tor tornar a nossa população a mão de obra que seja... Nem digo nem mão de obra, mão de obra sua sua mão. Né? Profissionais de nível internacional, seria importante que as nossas escolas ensinassem bem inglês para todos. E aí eu quero entrar, porque se você está morando na Dinamarca, é, eu sei que não, talvez nem todo mundo tenha isso claro, mas assim, para quem é da área de tecnologia que está trabalhando na Dinamarca, ou na Estônia, ou na Alemanha, ou mesmo na, na Itália, a, a língua que, você, que os profissionais comunicam é o inglês, certo? Isso, exatamente. Então, por isso que... Mas é... a, a, a minha questão agora é mais geral. É, você teve toda essa migração que incluiu uma mudança de papel, mas também tem uma mudança de país, não é trivial. Como é que foi essa sua migração para a Dinamarca? Foi um desejo seu? Foi uma coisa desse? Não, quero explorar a possibilidade de uma carreira no exterior. Como é que foi todo esse contexto? É, o, assim que o Fred... Eu, eu, não, eu não digo que o Fred quando o Fred finalizou. Quando o Fred foi congelado, né, que nesse momento ele está congelado, né? É, eu falei agora, será que eu vou ter que voltar a se frila? Vou criar outra startup? O que, que eu vou fazer? Né, vou voltar a trabalhar com Cobra? Isso em 2018. E, e, e ao mesmo tempo, é, nesse que o Fred foi frisado, a minha esposa tinha lido um livro chamado Como é que era o nome? O Segredo da Dinamarca, o país mais, é, o segredo das pessoas mais felizes do mundo, né? A Dinamarca. E aí eu li esse livro, eu li assim, o livro é tão bom que eu li um dia, acabei detonando aquele livro e eu falei, ah, eu vou ter que arranjar um trabalho agora na Dinamarca. É, e na verdade, então eu achei um, exatamente uma vaga ele dizira aqui, isso em 2018, tá? É, uma vaga, não uma vaga, mas uma vaga ele aqui, algumas na Suécia, algumas na Alemanha e várias na Estônia. E eu apliquei para todas. É, eu acabei fazendo, daí eu conversando, eu acabei conversando em todos esses, para esses países, e passei em três delas. É, só que eu passei de forma muito fácil, de não por causa é, que foram um entrevistas fáceis, porque eu consegui, digamos, usar uma moeda de troca. Eu usei o que eu fiz no Fred, como a minha moeda de troca então por isso que foi fácil, né? não foi fácil foram anos e anos de trabalho, né? muito investimento tudo mas daí eu usei isso como moeda de troca e aí é, eu passei nessas nessas é, nessas três empresas uma na Estônia, uma na Suécia e uma na Dinamarca porém, como eu tinha ali acabado de ler o livro da Dinamarca eu falei, ah, a Dinamarca foi o foco de tudo, e eu aceitei é, daí negociei todas as condições com eles e, e passei para a Dinamarca é, e me mudei, você tem ideia o processo foi tão rápido que eu ao me aplicar para as vagas um dia, no dia seguinte eu já estava contratado nessa na, no dia seguinte na, na Dinamarca. E em 15 dias eu já tinha me mudado. O visto foi extremamente rápido. Eu fui para Brasília em questão de na, na mesma semana que eu passei e, e daí uma semana depois eu já me mudei. A minha esposa ficou ainda três meses no Brasil porque tinha que fazer quarentena dos cachorros né, devido a exames tudo. Eu me mudei com dois cachorros. né, a gente tem cachorro há, dez, há 11 anos. Mas eu fui, eu fui em 15 dias porque a startup não tinha tempo a perder, né, a farm backup. É, e eu concordei, eu falei, ah, não vou perder essa oportunidade. É, fora isso, né, obviamente foi um choque, né, porque a vida inteira morei em, primeiro, em Curitiba, região metropolitana, Aí nos últimos três anos lá, do, é, acabei morando em São Paulo, devido que já tinha sido um choque para mim também, né, sair de São José dos Pinhais, uma cidade pequena do Paraná, e para São Paulo, morando lá na Avenida Paulista, foi um choque absurdo. Mas aí vem para Dinamarca, foi um choque maior ainda. É, eu me mudei bem no, no, no, no inverno, então escurecia, que nem agora, quatro da tarde escurecia. escurecia. É, eu fui para o que se chama uma casa de verão, que é basicamente afastado da cidade, que foi o que eu, eu como primeiro aluguel, né, umas janelas, assim, de um metro, dois metros, é, dois metros de altura, sem grade, um vidro desse tamanho, sem cortina, sem nada, é, eu passei uma hora perto, assim, nos primeiros dois dias, de medo mesmo, medo por insegurança, falei, ah, vão quebrar essa janela, entrar, aqui no Brasil é, é, é, é cheio de grade, cerca, é, cerca elétrica, é, porteiro, tudo, aqui não tem nada disso, né, é, enfim, todas as coisas da, da, da Dinamarca, eu, eu poderia dizer que, que foram me chocando. Eu já tinha lido sobre elas no livro. E o livro, então, não mentiu nada, não exagerou em nada, não fantasiou nada. Mas ver aquilo na realidade é muito chocante. Né? E aí você acaba se acostumando. Então, agora, eu fui recentemente ao Brasil, até me desacostumei com algumas coisas que eram do Brasil. Então, isso é... É, é contraditório dizer, mas no Brasil se você abre o sinal de pedestre tá está verde, você não quer dizer que está verde, verde. você tem que olhar realmente para o lado se está vindo carro, se está vindo alguma coisa. Na Dinamarca você não olha jamais para o lado, abriu o sinal de pedestre e você vai embora. Aqui tem ciclovia em absolutamente todas as ruas e até na estrada e elas são elevadas, né? então não tem como os carros subirem. No Brasil, daí se vai tentar andar de bicicleta, você tem que andar com os carros, então e foi assustador tudo isso para mim, né? <risos> daí o choque daqui, depois o choque para voltar para para voltar para o Brasil por um, mesmo por uma semana, é, é, isso é óbvio, é só a, a ponta do iceberg. Se for para eu falar aqui, eu vou ficar horas e horas, né, das diferenças. Eu acho que você deveria ser entrevistado lá pelo por outro podcast que eu acho bem legal, que é o Carreiras sem Fronteiras. Interessante, da... é da Loura, lá eles expandem mais esses assuntos. É, daí a gente pode falar exatamente sobre essas peculiaridades de cada país, né? É, eu, eu vou indicar um outro podcast aqui para o pessoal, que é o How to Live in Denmark. É de uma americana, Casey uhum. Zander Mellich, e ela ela já tá aí na Dinamarca há muito tempo, e ela vai contando as coisas que ela acha diferente da Dinamarca, porque assim, olha, o que é assim, desse jeito, bem bem legal. Inclusive, essa questão da horizontalidade das pessoas, ela chega a comentar, ela, ela tem esse podcast, mas ela escreveu um livro, agora ela escreveu um outro livro, Working with Danes, Tips for Americans, né? trabalhando com dinamarqueses, dicas para americanos. E aí tem uma pergunta que eu gosto de fazer também aqui, que é o que é que você diria para pessoas que estejam pensando em seguir carreira na computação? É, isso acho que eu já me respondi quando você me perguntou sobre inglês, né? É, a primeira coisa é... Não sei qual que, o que normalmente o pessoal responde, mas a minha resposta é, é sempre... Primeiro, aprenda inglês. Você não aprender inglês, eu, eu já, eu por exemplo, como contratante, quando eu tinha startup, já descartaria, né? Você, porque primeiro, nossos testes já eram todos em inglês. Né? É, porque sempre tinha pessoas do exterior trabalhando junto, frilas ou não... É, o nosso código, os nossos códigos eram todos em inglês, a documentação em inglês, mesmo estando no Brasil, porque sempre tinha a possibilidade de contratação remota e venda da, do código base para o exterior, né? Então, para mim, sem inglês, é, é difícil você se tornar alguém, ter destaque, né? É, segunda coisa, esse é um conselho que eu dou, até recentemente um dinamarquês, né, que, tá, que acabou de entrar em sexta computação, me perguntou por Twitter, é, como que ele pode começar? Né? O inglês, então, não preciso falar, porque, obviamente, ele na Dinamarca todo mundo já fala inglês, para ele já está tá morto essa questão. Mas a questão que eu falei é a seguinte, pegue, escolha alguns projetos que você goste, ou que você tenha afinidade, é, e clone esses projetos. Por exemplo, eu dei ideia, o meu próprio Godelo, que é, um, é o meu projeto, é um clone de Trello, Usando uma linguagem, uma plataforma que eu nunca tinha usado antes, por exemplo, que é o Godot e a interface visual. Então, eu uso essa estratégia e, eu, e é esse conselho que eu sempre dou. É, então, por exemplo, digamos que você... É, Uber. Você não, vai, você não vai criar um Uber para competir com o Uber. Você vai clonar as principais características do aplicativo Uber usando as linguagens e as plataformas que você quer aprender. Você quer virar desenvolvedor de jogos? Pegue um jogo... É, Jogos mais tradicionais, por exemplo, Tetris, um jogo de plataforma, ou é, o Snake, né, que é aquele que você controla a minhoquinha que come é, maçã, escolha, é, procure qual que é a linguagem e o framework, ou o motor de jogos que está em alta, a, e clone esses jogos usando isso que está em alta. É, por exemplo, veja qual é as linguagens que estão em alta no mercado de apps, no mercado de back-end, no mercado de... de é, de aplicativos, de, de, de softwares nativos para computador. Escolha, então, qual que você tem mais afinidade e comece a clonar tudo que você vê. Esses projetos têm que ser assim, projetos que durem de uma semana a dez dias. É... Inicialmente, não é para você mostrar para ninguém, não é para você publicar em lugar nenhum, não é para você criar uma empresa que vai competir com esses projetos. É só como ferramenta de aprendizado. Se você ficar só nos tutoriais que tem em vídeos, é, em livros, só olhando o que as pessoas estão fazendo ou digitando aquilo que está nos tutoriais, você vai aprender muito superficialmente, você só vai aprender realmente é, a, a, o modelo de dados das coisas, arquiteturas de dados, como os dados fluem, como as, as pontes se conectam, as, as estruturas de dados das coisas, colocando para fazer por sua própria conta e risco, sem utilizar, é, sem seguir lá um vídeo que está pronto para você. Óbvio, é, você vai usar documentações, você tem que usar documentação extensivamente, você vai usar busca no Google, porque também nesse processo, você vai aprender a procurar. Porque mais do, que, é, mais do que desenvolvedor, mais do que carreira de computação que você vai criar, você tem que aprender a pesquisar e a encontrar respostas. Hoje em dia, depois que você trabalha 20 anos, você mais fica usando o Google do que editor de texto, <risos> propriamente dito. Né? Como, como a gente passa tempo no Google? Porque você tem que aprender a buscar a, a, as perguntas certas, e você só, vai, você só vai saber fazer as perguntas certas quando você souber o que você precisa perguntar, e como você vai fazer isso? Na prática, e a, mas só que ninguém vai, ninguém vai te dar um trabalho se você não tiver prática, então você eu estou te dando uma dica de como você criar sua própria prática crie então clones de, de, daquilo que você tiver afinidade e procure, é, isso muita gente acha contraditório, mas procure sempre aquilo que seja de mais novidade, então se React era novidade, é novidade em desenvolvimento web, pegue a versão mais nova de React com todas as, feature, as características mais novas de React. Não usa nada que já está repassado, que está que tá antigo. É, se está entrando um novo framework que pode, que pode ser o novo brinquedinho brilhante que vai derrubar React, então deixa o React de lado e já vai para esse novo brinquedinho brilhante. Foi assim que eu passei... Sem, com poucas habilidades de comunicação, pouca habilidade de lidar com pessoas, que eu passei os primeiros 15 anos, até mais, a minha carreira, sempre com projeto, porque eu sempre estava atualizado. Eu nunca... saía uma linguagem nova, eu aprendia ela, assim, imediatamente, fazia um projetinho teste lá para mim mesmo, aprendia já e já podia trabalhar com ela. Então, eu sempre tive trabalho. Não teve nenhum momento... Eu, eu fiz esse ano exatamente 25 anos de carreira. Eu comecei aos 8 anos, eu tenho 33%. Não teve nenhum ano, nenhum ano nesses anos que eu fiquei sem projeto, ou que eu reclamei, ah, não tenho dinheiro, ah, eu tá difícil é, conseguir trabalho, tô sem trabalho, tô desempregado, não. Porque se eu ficava sem projeto, eu aprendi o que tinha de brinquedinho novo, e esse brinquedinho novo acabava virando um trabalho. É, claro que foi muito, foi muito estressante, foi muito esgotou, esgotou muito por muitos anos, mas valeu a pena, né? Porque daí. Você cria tanta experiência que chega um ponto assim que você faz as coisas já é, por intuição. Você não precisa nem nem é, sofrer mais, né? porque quando você é iniciante você é, tem um sofrimento, né? A gente não pode negar é um sofrimento, é estressante. É estressante por, você acha que nunca vai conseguir aprender, você acha que você não sabe nada, mas não é normal. É normal até você conseguir criar as as pontes mentais na sua cabeça, né? As pontes de neurônios que levem as respostas às perguntas que você está fazendo. Então, como mostrar um, um pino em tempo real num mapa para fazer igual ao Uber? É, você só vai saber fazer isso se você pesquisar e aprender e fazer por, é, por sua própria conta e risco, sem depender de outros mostrando para você como fazer. Né? Então, essa é minha, meu segundo grande, segundo grande ponto. Inglês clone usando brinquedos novos, ferramentas. Quando eu falo brinquedos novos, né, tecnologias novas, linguagens novas. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado. queria saber agora se você tem alguma indicação de alguma coisa, de algum pode ser técnico ou não técnico, pode ser livro, filme, série, qualquer coisa que você quer indicar. Pessoal, alguma coisa que você esteja assistindo, vendo lendo recentemente? Bom, é, acho que vou indicar duas séries a a série primeira, The Dark, uh, The Dark na Netflix, ela é, a cabeça explode, assim, quando você começa a assistir aquilo, porque você começa a questionar, será que realmente não... <risos> a, o, o paradoxo do tempo no universo não é assim mesmo? Que a pessoa, você consegue atravessar é, vários períodos de tempo e aí você acaba... Num, num período você tem 50 anos, no outro você tem 20, no outro você tem 80, né, numa hora todos os teus seus períodos né, é, se encontram, e aí você fica, né, você sofre um paradoxo na tua vida de tempo, e enfim, tudo que eu tô falando parece uma grande baboseira, porque a série realmente é bem difícil de entender, o próprio Netflix criou um site oficial para você ver todas as conexões de, de, de hereditariedade entre as pessoas, porque tem pessoa que aqui, a, pessoa, a versão criança dessa pessoa viaja no tempo e namora com, é, com a versão da mãe dela, é, que, que, era mais, que daí era mais velha, e acaba tendo um filho, e esse filho acaba sendo ela mesma. Então, assim, mind-blowing. É, então, te dá umas questões assim de, de relatividade do tempo. Né? Eu gostei demais do Dark. A outra série que eu gosto, que eu gosto muito, é, mas isso daí já é uma questão bem mais... É, ela tem uma questão bem pessoal para mim que é a, a, a the, the, the good doctor o, o doutor né o Sean, o nome dele é Sean, ele ele é autista savante que que, que acontece com ele ele o que que é um, um savante o savante tem vários tipos tem o savante visual o savante aditivo o savante é, só por texto a, a memória do savante ela consegue criar pontes na tua frente, assim, de tudo que acontece, de, de um assunto. Então, digamos, o Chão, ele é um médico, né? Ele é um médico autista savante a, a especialidade, então, dele é medicina. Ele atende um paciente, na hora que ele está olhando para aquele paciente, ele abre aqui, por exemplo, um. um, um Minority Report, aquele filme Minority Report, ou até mesmo, como se vocês colocassem um óculos, né, um, um óculos de realidade virtual, e você está vendo todo aquele mapa 3D do corpo humano, e ele, enquanto está olhando para aquele paciente, aquele mapa 3D está sendo navegado. É, e por que eu falo que isso é pessoal? Porque eu também sou autista savant, e, e eu faço isso com arquitetura de dados e, e, e software. Quando eu estou trabalhando, eu tenho toda essa Minority Report na minha frente aqui. Então, tem coisas assim, às vezes, reuniões que são para durar duas horas no trabalho, ou quando era antes, é, em, em 30 segundos, na minha cabeça, né, na minha visão de Minority Report, eu já solucionei, porque eu já abri aquele mapa, exatamente como acontece na série, quando eu descobri essa série, assim, eu, eu, eu fiquei extremamente feliz, porque eu falei, Thaís, é, consegui expressar exatamente como é, né? É, e é dessa forma que eu resolvo, que resolvo as coisas, então, por isso, que eu, também por isso que eu já fiz tanta coisa na minha vida, por isso que eu já aprendi tanta coisa, que para mim é muito fácil aprender novas... É, que seja tecnologias, habilidades, por exemplo, eu também aprendi a é, tocar... É, é, como é que chama? O, é, teclado, é, teclado de música, desenho, arte 3D, desenho de jogos, enfim, todas as coisas, porque essas, eu consigo fazer todas essas é, pontes visuais. E o The Good Doctor é o melhor exemplo de como funciona uma cabeça parecida com a minha e parecida com aquele doutor. É muito legal, muito legal mesmo. Quer dizer, para muita gente pode ser pode ser bem bem maçante ou até meio é, é, difícil de assistir essa série porque também tem cenas de corpo humano que às vezes não são muito agradáveis, né? Mas fora isso, é uma, é uma, é uma série bem, bem interessante. Tem as, as partes de estereótipo, né? É óbvio. Mas se não colocar o estereótipo também não é, não é interessante, né? É... Então, em termos de séries, é isso. Em termos de livros, é, eu gosto de. Só tem um que eu gostaria de indicar. Se, quem gosta de. Se, quem gosta de videogame. Eu tentei com ele aqui, porque eu estava mexendo com ele agora há pouco. Se você gosta de videogame. Esse foi, esse foi o jogo. Não esse essa versão, mas esse foi o jogo responsável por eu aprender. Inglês: Zelda, né? Eu aprendi é, Zeldas, Zelda, depois Final Fantasy. Esse livro chamado. É a lenda de Zelda criando um herói. Para quem gosta da, de videogame e de Zelda, esse esse livro é, um dos, é uma viagem é, num, num processo de criação de um jogo, para você ver qual, todas as etapas que envolve a criação de um jogo e a extrema complexidade que é para criar um jogo de um porte de Zelda, por exemplo. Então, para quem quer aprender, quem, quem quer ver como são estruturadas as equipes, estruturadas as equipes, os pipelines de arte, pipelines de, de, de de programação, esse livro aqui é mega recomendado Muito bom vou deixar a descrição no... No... vou deixar os links na descrição do episódio vou deixar também link para o seu LinkedIn, para o seu Twitter no Speaker Deck só tem na verdade aquela palestra lá do, do Elug mas tem os slides lá e tem um outro site que você colocou lá no seu Twitter, que eu não entendi direito o que é, que é splitpainter.it.io é, nice. o It é uma, é uma é a, se tornou a maior plataforma para desenvolvedores de jogos independentes, né, é, então, ali no itch que eu tenho os projetos, são um pouco mais pessoais, os últimos, desse último ano, na verdade, que um jogo, é, e duas ferramentas que eu fiz em Godot, tem elas, Godot e Elixir, né? elas são código aberto, então, para quem desenvolve jogos, é no It que você vai publicar, né, então, é isso, é isso que seria o It, né. É, eu recomendo o meu Twitter, que é onde eu sou mais ativo O Medium, eu escrevi vários artigos das várias coisas que eu fiz nos últimos tempos Tinha até quando eu estava eu um, criando um curso de chinês mandarim Então eu, foi quando eu criei meu Medium, o meu Medium. É, Mas eu também falo de pesca no Medium Porque, como eu falei, meu pai tinha o programa de pesca Daí, Infelizmente ele faleceu no passado E aí eu estou tocando o programa dele de pesca Então eu estou pescando aqui na Dinamarca ah, é, tá aí, dá pra entrar em youtube.com barra pelo menos os últimos 10 ou 12 vídeos são... É, sou eu pescando aqui na Dinamarca, né? É claro que nada se compara ao meu pai, né? Mas tô fazendo de tudo para poder tocar o, o Pesca Dinâmica, e, e como eu pesquei a vida inteira com meu pai, eu tô, tô continuando a pescaria aqui na Dinamarca, né? Então, o It, Twitter, meu Medium, o é, LinkedIn, pra quem se conectar, é, e o, o YouTube do... Pesca dinâmica. E, obviamente, o meu GitHub, eu tenho, minha, eu tenho três libraries lá de, de Elixir e o projeto Godela. Muito bom, Alfred. Então, foi, foi ótimo conversar com você. Não sei se tem alguma coisa que você queira falar mais, mas, se não, foi, foi ótimo conversar com você. Um grande abraço para você aí na Dinamarca. Muito obrigado pela, pela oportunidade, Adolfo. É, foi, foi interessante. E, primeira vez que eu participo de de um podcast, uma entrevista dessa, desse formato assim, né? Então agradeço pela, pela por você ter feito o convite e pela oportunidade. É obrigado também por todos que estão que estão ouvindo, né? Conhecendo esse conteúdo, né? legal.